Então galera, primeiro vamos explicar um ponto aqui que o nosso queridíssimo Derek Chowat falou. Ele disse que se ele fosse fazer o Macacarã Supremo do bem em Omniverse, ele ia ter as seis patas de aranha que nem o macacarão supremo do albido. Pronto. Aí como é que a gente vai concluir esse argumento? Ó, assim, a gente sabe que o Derek ele se contradiz em várias coisas, né? Tipo, ele já falou aí que o feedback é um traje de contenção, só que aí depois ele disse que não era. Aí depois ele diz "Ah, o Warren X pode destruir o multiverso com seis pensamentos". Aí depois ele disse que não poderia, entendeu? Ele se contradiz em várias coisas. E assim, como tem aquela questão de que tá ligado no backstory de Benes universo então ele tem a credibilidade para dizer essas informações? O que que a gente pode Concluir aqui tá o Macacarã supremo do bem é um universo poderia sim ter essas patas, não pode justificar isso para dizer que o macacarinha supremo do bem ia ser idêntico à mesma coisa do macacarinha supremo do Albito só mudaria a cor dos olhos. Não tem aquilo que eu explico aqui no canal que os supremos do bem são diferentes do supremo do albito, por caso que espaço passam pelo um pior cenário possível diferença. Se você quiser mais detalhes, uma explicação mais, argumentos coerência, essas coisas. Eu fiz um vídeo sobre isso você clicar aí no card, beleza? Então, ele seria um macacarão supremo, assim, diferente de supremacia alienígena, né? Teria a seis passos, mas também seria um macacarão supremo diferente do macacarão supremo do Albido. Ó, vamos usar essa fanata aqui como exemplo. Vamos supor que ele seria assim, entendeu? Tipo, ele passaria por um pior cenário possível diferente do macacarão supremo de supremacia, mas que também daria esse resultado dele ter... A seis patas igual ao Macacarão Supremo do Albido, em universo entendeu? E explicado isso, vamos aí a como foi o que foi que aconteceu no pior cenário possível do Macacarão Supremo do Albido, para ser diferente do do bem. Ó, oh, no Macacarão Supremo do bem se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja ele antes, você entender bem direito como foi o pior cenário possível no caso do bem. Eu vou deixar aí no card, beleza? Mas basicamente aconteceu o quê? Que ah, lá em área assimia, Apareceu um vírus, aí os aracneas chips tinham que evoluir para superar esse vírus, né? E eu disse também que lá as árvores elas não iam mais existir, né? O vírus ia acabar com as árvores e tudo mais, eles iam ter que se adaptar na terra e não ia poder mais pular de galho em galho sobre as árvores, porque não ia ter mais. Agora, aqui, nesse pior cenário do albido, ia ser diferente. Ia ter as árvores sim, mas as árvores elas iam se evoluir para virar os predadores dos aracnaships, chips, tipo, virar planta carnívora, essas coisas, entendeu? Para serem aí os desafios dos aracnaships para poderem evoluir. Eles teriam que se fortalecer para lutar contra as plantas carnívoras e derrotá-las e sobreviver. Que é assim. Os aracnachips chips, eles já têm uma força muito boa, que a gente vê, né, a biologia alienígena é diferente da de um humano, porque eu sei como é que um bicho com um braço que é um palito consegue levantar todo um poste assim. Então os aracnachips são muito fortes, então imagina eles estando mais gordos, né? Eles teriam que passar por aquele processo de engordar, porque estando com um corpo mais gordo, eles poderiam estancar mais energia, né? Poderia acumular lá mais energia. E mesmo assim não perder a agilidade, do mesmo jeito que acontece no Supremo do Bem. E também pelo fato deles confirmadamente serem marsupiais, eles terem uma pele assim maior, teria também mais espaço para ter mais filhos, né, geriam na sequência biologia, né, de ser mais gordo e tudo mais. Eles iam ficar mais gordos porque, por causa que eles iam passar a comer alimentos mais gordurosos, alimentos que iam aumentar a massa corporal deles. Só que diferente do Supremo do Bem, esse aqui tem a, as mandíbulas maiores, assim. ele tem umas presas assim que saem para fora da boca. Por que, é que teria aquilo ali? Por causa que, nesse pior cenário, eles teriam que lutar por alimento, contra as plantas carnívoras e tudo mais. Aí eles desenvolveram essas mandíbulas para poderem ir lá e combatê-las e triturar o alimento para ficar mais fácil de ser digerido logo e poder se alimentar cada vez mais e mais para que e puder acumulando cada vez mais energia entendeu? Foi uma maneira de ajudar eles nesse processo. Por causa que, para o Supremo do Albido, você sabe, né? É mais cabuloso do que o Supremo do Bem. Aí vamos explicar agora a questão dos olhos. Porque em universo né? Graças à alteração dos sapos celestiais, os aracnachips sempre tiveram seis olhos, mesmo na forma convencional. Tipo, é igual o friagem, né? O friagem ele tem aquele corpão todo lá em universo E sempre foi assim por causa da alteração do Sapselech. Tipo, mostrou lá o flashback do Ben de 15 anos, ele virou friagem e o friagem né com aquele corpão todo lá. Por quê? Porque sempre foi assim. A de de Omniverse sempre foi assim. Aí com o Macacaranha é do mesmo jeito. Se fosse mostrar o Macacarã no passado, tipo em WARF, ele ia ter os seis olhos normalmente. Então, em homem universo é como se ele não tivesse evoluído para ganhar mais olhos. A gente pode teorizar que ele evoluiu e melhorou a sua visão. Melhorou, mas a quantidade dos olhos é a mesma coisa. Agora, se fosse no supremacia, não. No supremacia, o macacarão por ter aquela biologia com quatro olhos, quando ele evolui para o supremo, ele ganha os seis olhos, né? Então, é assim que funciona, por causa dessas, dos sapos celestiais engraçadinhos, aí fica mudando o visual do povo. E outra mudança também que eles fizeram é colocar... O nariz do macacaré na testa. Né? Não sei por que, que eles fizeram isso, mas na forma Suprema ele também mantém, só que agora evoluiu para ter uns pretuberâncias a mais acho que para aumentar né, o faro dos Arachnas Acho que ajudaria nesse quesito. Sapiens celestiais se acham tão engraçadinhos que não bastou fazer isso com o um Macaco e o Enormossauro. Um Também tem um nariz na testa em Omniverse. Um os caras não têm limites. Quando não é nariz na testa, o Alien ganha uma queixada. Até os próprios sapiens celestiais tiveram seus visuais alterados. Bom sobre essa parte, não faço ideia de quem deu a ideia de deixar o Alien X com visual de queixo rubro. E agora vamos para a principal mudança aí que em de eles terem patas de aranha, eles têm seis patas. Assim, na verdade, eles têm oito quando com as pernas, que eu tô contando só com os braços, né? Com os braços eles têm seis braços em vez de só dois braços e as patas de aranha adicionais. E assim, uma pergunta que foi feita para o Derek: é que ele tem esses espinhos assim nos ombros, né? Aí foi perguntado se ele pode tipo, aumentar esses espinhos e assim fazer as patas de aranha, mas o Derek disse que não, não tem nada a ver. Esse macacarão supremo não tem pata de aranha, mas mesmo assim ele tem aquela cicatriz que, como eu expliquei no vídeo do pior cenário possível do macacarão supremo do bem, aquela cicatriz existe por causa que foi feita uma distorção ali dos ossos para poder transformá-los naquelas patas de aranha para se locomover mais rápido e ter mais agilidade. Só que assim, aqui não ia funcionar Tipo, eles iam ter esse processo Eles iam começar a ter esse processo Por isso que eles iam ter as cicatrizes Mas eles não iam desenvolver de jeito nenhum Por quê? Por causa que aqui tem as árvores, entendeu? No do bem não tinha árvores Então eles poderiam usar as patas lá de boa Sem ter nenhum problema Mas aqui, como teria árvores Aí seria muito difícil locomover então, Aquelas patas de aranha gigante atrapalhando, entendeu? Então não teria as patas de aranha Mas ia começar o processo Então ia fazer aquelas cicatrizes do mesmo jeito E também por causa da glândula lá que é utilizada para produzir as terras de aranha, ela ia se locomover né, para poder eles dispararem pela boca. Então, isso também seria um motivo para ter aquelas cicatrizes. Entendeu, galera? Então, esses seriam aí os motivos para o Magagaran Supremo. Do Albiter toda essa diferença, porque você vê que ele é mais monstruoso do que o do bem. É né? por causa que ele teve que passar por tipo, todos uns processos assim mais difíceis, né? De arranjar alimento, de ter que lutar contra plantas carnívoras e ainda tem um tubarão de raiz. Entendeu? Então foi isso que aconteceu no pior cenário possível do Macacarão Supremo do Albido. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau!